Número, SCP-060, Classe de Vegeto, Keter. Procedimentos especiais de contenção. O bosque contendo SCP-060 está contido em uma série de estufas especialmente construídas para esse fim na área satélite 66060. Os espécimes devem ser podados regularmente para manutenção de seu tamanho. Funcionários são proibidos de fumar em um raio de 5 quilômetros da área satélite 66060. Funcionários não devem portar isqueiros, fósforos, tasers ou qualquer outra ferramenta capaz de atirar fogo na área satélite 66060. Espécimes de scp 060 devem ser regados duas vezes por dia e a presença de matéria vegetal morta ou mudas devem ser verificadas semanalmente matéria morta e mudas devem ser arrancadas trituradas e transformadas em adubo na área designada do local e então reinseridas na câmara de contenção de SCP-060 fragmentos de scp 060 não podem ser retirados do local por nenhum motivo sem permissão explícita por escrito de dois ou mais funcionários de nível 4. Em caso de brecha de SCP-060-Alpha, funcionários devem entrar em modo de isolamento e ativar sistemas supressores de incêndio do local. Sistemas de suspensão de incêndio redundante já foram instalados pela área, incluindo retardantes químicos e a base d'água, utilizados justamente em caso de brecha na contenção. Extintores portáteis devem ser constantemente disponibilizados. A câmara de contenção. 060 alfa 001 é um compartimento circular de contenção criado para conter SCP-060-ALFA em experimentos. Esta câmara é construída de concreto com blindagem de 0,2 metros de amianto e uma série de chaminés para ventilar calor durante a contenção. Encontram-se instalados nas paredes 24 projetores de CO2 Posicionados a um ângulo de 45 graus e ativados automaticamente na presença de temperatura excedendo 200 graus Celsius Um quilograma de material de SCP-060 devem ser mantidos na câmara de contenção 060Alfa 001 um, Para queimar em caso de brecha Descrição do objeto SCP-060 é um bosque de 17 árvores de carvalho branco. Seu nome científico é Quercus Alba. O bosque se estende por cerca de oito acres no nordeste da zona rural de Minnesota. Uma casa na propriedade foi demolida para a construção da área satélite 66060, após ser averiguada por funcionários da fundação em busca de informações relacionadas à SCP-060, quando queimado. SCP-060 produz uma entidade doravante denominada SCP-060-Alpha. SCP-060-Alpha apresenta ser um esqueleto humano adulto animado com aproximadamente 2,3 metros de altura, rodeado de chamas brancas brilhantes. SP 060 Alfa queima inicialmente a uma temperatura de 1500 graus celsius e tenta causar o máximo de dano possível quando ativo. Queimar uma quantidade de SCP-060 com massa a de 20 gramas causa o surgimento de scp 060 Alfa. Somente uma cópia de scp 060 Alfa surge por vez. Foi teorizado que SCP-060-Alpha seja uma única entidade. SCP-060-Alpha é extremamente perigoso, demonstrando ser hostil e relativamente inteligente. Aparenta ser uma única entidade recorrente, demonstrando familiaridade crescente com a disposição da área satélite 66060 ao longo de diversas manifestações. Quando tem oportunidade, o objeto se atira em materiais inflamáveis buscando causar danos e ataca funcionários, focando em estrangulamento e agarrões. Além disso, demonstra ser capaz de correr a velocidades de até 80 km por hora em distâncias curtas e de saltar até 5 metros de distância, devido às temperaturas extremamente produzidas por SCP-060-Alpha. Durante os estágios iniciais de sua manifestação, em conjunto com suas habilidades físicas, o objeto é capaz de provocar incêndios incontroláveis de grande porte e de danos extensivos se não for controlado. SCP-060-Alpha apresenta evitar a queima de espécimes de SCP-060 intencionalmente quando ativo. Se SCP-060-Alpha for introduzido em um volume suficiente de água ou outro material retardante em um curto período de tempo, começará a enfraquecer até se desfazer em cinzas. Sua desintegração ocorre repentinamente e sem indícios. SCP-060-Alpha continua representando o risco até que se desfazer completamente. O volume de material necessário para subjugar SCP-060-Alpha é notavelmente menor do que se esperaria considerar a temperatura envolvida, sendo suficientes volumes de cerca de 500 litros. As áreas queimadas por SCP-060-Alpha começam a gerar mudas de SCP-060 em um período de 4 a 6 semanas. Somente uma leva de mudas é criada após uma brecha de contenção. Essas mudas são facilmente arrancadas e devem ser transformadas em adubo e inseridas na câmara normal de contenção de SCP-060. Informações adicionais sobre SCP-060. O terreno contendo SCP-060 também continha uma casa queimada e segregada no momento de sua aquisição pela fundação. De acordo com o civis, o proprietário da casa era Jonathan Corio, relatando ser um excêntrico solitário com tendências amargas e nilistas. O Sr. Corio foi considerado desaparecido no final de 1996, alguns meses após ter cortado todos os contatos com amigos e familiares. A última pessoa a ter contato com Jonathan Corio foi seu irmão Christopher, por um telefonema. De acordo com seu irmão, Corio desenvolveu interesse no estudo de ocultismo da era vitoriana. Ademais, seu irmão relatou que Jonathan parecia normal até o telefonema, quando pediu a Christopher que nunca mais entrasse em contato. Mais tarde, naquele ano. Um carteiro visitou a residência para entregar um aviso de execução de hipoteca, encontrando somente os restos queimados de sua casa. Análises revelam que o um incêndio começou na sala de estar, próxima à lareira. Presume-se que SCP-060-Alpha surgiu na casa quando o utilizou a madeira de SCP-060 na lareira. Considerando a natureza de SCP-060, 060 Alpha. Não se sabe o motivo pelo qual a entidade não destruiu completamente a casa durante esta manifestação. Nenhum resto mortal humano foi encontrado no seu interior. O paradeiro de Jonathan Coyle é desconhecido.